Aleluia, Padre Senhor queridos, quem está feliz por estar nesse lugar, diga amém, eu também estou muito, muito feliz, eu me sinto em casa, quando estou na casa de Zadok, é a minha casa, é o lugar onde eu me sinto à vontade para ministrar o que Deus colocou no meu coração, eu sinto que a proposta deste evento, desta conferência, não tenho nenhuma dúvida que nasceu no coração de Deus eu tive o privilégio de participar desta conferência antes dela nascer, não somente eu, o pastor Djalma também teve esse privilégio, quando o Luciano conversou comigo e disse, olha, Deus tem colocado algo no meu coração, falado algo a respeito de santidade no ministério, não só santidade no corpo de Cristo, eu gostaria da sua parceria, eu gostaria que você se entendesse da parte de Deus, eu falei, estou dentro e espero nunca estar fora, independente de ser o pregador ou não, eu quero estar participando do que Deus está fazendo lá. Então, para mim, é um privilégio ver a forma como nasceu, nasceu humilde, nasceu de uma forma simples, mas uma das coisas que é, alegra o meu coração, é que o mesmo espírito da primeira conferência permanece agora na décima primeira. Né? É o mesmo espírito, é a mesma gestão de Deus, é o mesmo propósito de Deus, isso tem muito que ver com a liderança que sustenta isso, parabéns Luciano e toda a equipe, que Deus continue te levando a lugares mais altos, como diz o seu pastor, Ebiuber, Uber, isso é só o começo. Queridos, eu quero ter um bate-papo com vocês hoje aqui, nós somos ministros, todos estamos aqui na mesma obra, servindo ao mesmo Deus e acredito eu no mesmo propósito, então eu quero conversar um pouco sobre ministério e sobre algumas questões que Deus tem plantado no meu coração. Algum tempo atrás Deus falou comigo a respeito de um tempo e eu sinto que ele chegou. Que tempo é este, pastor Marcelo Jamal? É um tempo de reforma. Eu estava conversando com o pastor Marcos. Eu sinto que o Espírito Santo abriu uma janela. Essa janela entenda-se com um tempo. Entenda-se como uma oportunidade de reforma. Eu sinto que nós estamos vivendo algumas indagações, algumas indignações, alguns descontentamentos, algumas questões que estão nos pegando por dentro e exigindo respostas. tempo de reforma é um tempo muito especial, um tempo muito importante, mas é muito perigoso. Muito perigoso, porque nós temos algumas tendências que não são tão boas, dentre elas, talvez removermos marcos que não deveriam ser removidos, talvez trazer coisas que Deus nunca quis trazer, talvez fazer coisas que Deus nunca quis fazer, mas também hein, é um momento de desafios importantes, porque quando janelas de reforma se abrem, é como se o Reino dos Céus trouxesse um desdobrar do seu propósito. E nós temos o privilégio de participar disso. Você que é um estudante da história da igreja, deve entender que não foi Lutero quem começou a reforma. Ele esteve na hora certa, no momento certo e uma atitude certa. E fez aquilo que muita gente queria fazer. Ele foi o catalisador, ele foi o expoente de uma reforma de, que outras pessoas estavam querendo mesmo. E eu percebo que Deus nos deu como geração, geração, como igreja, que vive nesse tempo, que vive nesta época, restaurar algumas coisas no padrão de Deus na terra, que foi perdido. Dentre uma delas, nós precisamos de um reavivamento eclesiástico. O que que eu digo sobre reavivamento eclesiástico? O que que é essa janela de reforma eclesiástica? Nós precisamos entender, entender o que é igreja. Entender o que Cristo falou, eu edificarei a minha igreja. Esse contexto, igreja tem estado diluído na nossa geração. Tem estado diluído no nome ministério, tem estado diluído na forma que as pessoas pensam. E a minha análise nessa questão é que nós só vamos recuperar a ideia de eclesia com o avivamento. O discurso em si, ele vai ser importante. Faz parte da reestruturação de que Deus quer fazer alguma coisa. No entanto, só o discurso não vai resolver. Nós precisamos de algo mais forte e mais intenso. Uma outra verdade, que eu acho que precisam ser restauradas no nosso dia na igreja de Jesus Cristo, é a igreja mística no sentido de sobrenatural. A igreja se tornou muito técnica, a igreja se tornou muito pragmática, a igreja ela entendeu, né? eu não vou nem dizer só a igreja, mas o sistema religioso entendeu como a coisa funciona. Sabe como a gente conseguiu montar uma engrenagem que faz a roda girar? E a gente está nesse mecanismo funcionando religiosamente funcionando e a questão mística o sobrenatural, a unção de Deus está sendo trocada por um pragmatismo exagerado e não adianta discurso também, nós precisamos de uma intervenção divina nós precisamos de algo mais forte do que as nossas palavras agindo para restaurar isso na igreja nós precisamos também de um avivamento de integridade. E é sobre isso que eu vou pregar. Então, se vai ter mais adocs pela frente, eu tenho mais duas mensagens para pregar daqui em diante. A restauração da igreja, a restauração do místico da igreja. Mas hoje eu vou falar sobre integridade. Tradu tradu Traduza-se integridade por santidade. Eu creio que uma das... Janelas de reforma que Deus abriu para nós, chama-se a santidade no ministério. Um dia eu estava conversando com um pastor, e ele indignado a forma como as pessoas o cobrava, ele indignado a forma como as pessoas exigiam da sua vida, da sua família, exigiam de tudo aquilo que ele era e fazia, ele dizia, eu estou cansado do ministério, eu estou cansado das exigências, eu acho que eu vou desistir, porque afinal de contas, Afinal de contas, eu tenho direitos, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que viver a minha existência. E o ministério está me matando. Eu perguntei para ele, disse: mas quantos anos você está no ministério? Eu falei, eu estou quase 20 anos no ministério. Eu falei, deixa eu te falar o problema que você está sofrendo. O problema é que você está morrendo depois de 20 anos. Essa proposta de morte era 20 anos atrás. Ele olhou para mim e falou assim, você não está me ajudando em nada, você está me condenando, Eu falei assim, não, isso não está te condenando, está mostrando que o que está te derrubando, não é a exigência do povo, foi você não ter cumprido a primeira exigência de Deus de entrar no ministério, Deus não chama vivos para o ministério, porque vivo só atrapalha. Enquanto você não morrer para você, enquanto você não morrer para você, você nunca vai estar disposto para viver para Deus Ele olhou para mim e falou assim, você está certo Eu preciso parar para pensar sobre isso Eu preciso parar para analisar essa questão Então o que eu percebo Nas pessoas é que elas querem um ministério Mas elas não querem a responsabilidade do ministério Assumir ministério é assumir uma vida pública. E assumir uma vida pública significa abrir mão de direitos. Eu me lembro, uma das primeiras igrejas que eu fui plantar na minha vida, eu tinha acabado de ganhar um carro zero quilômetro. Pensa como pastor, parece que o pastor gosta de ganhar carro. É Alguma coisa assim meio que místico o pastor ganha carro. E para ganhar qualquer coisa, não me alegra tanto com ganhar um carro. Eu não sei que coisa mística tem no carro que carro é sinônimo de ministério, de prosperidade, de ascensão, é tem alguma coisa, eu vou descobrir esse mistério, eu vou revelar para vocês, tinha acabado de ganhar o carro, aí cheguei na igreja, todo feliz, na igreja, que eu estava recém plantando, aí eu começo a olhar, entra o irmão de chinelo de dedo, aí o outro entra com chinelo de dedo, só que com prego embaixo, e foi daí para baixo, a turma chegando, foi ninguém para cima, eu comecei a olhar aquilo ali, minha paratia, lembra da minha paratia, João? eu comecei a olhar aquilo ali o Espírito Santo falou comigo assim é uma exigência minha, tá? não estou falando que isso seja para vocês Deus falou assim você não vai poder ficar com esse carro com esse tipo de pessoa que você está pastoreando eu falei, mas por quê? porque eles não vão entender você já caminhou tanto para chegar a esse nível de conquista e eles estão começando a caminhar agora e eles não vão conseguir entender o seu nível de conquista. Você abriria a mão isso por mim, para não produzir escândalo no coração deles? Falei, tá bom, dei o carro. A questão é que nós, no ministério, muito, muito de nós, exigimos os nossos direitos. Que você o perdeu quando aceitou o ministério. E agora é tarde demais para você requerer e exigir esses direitos com uma nota promissória para voltar atrás. E é aqui que eu quero começar a pregar sobre santidade no ministério. E aqui que eu quero começar a pregar a respeito de uma responsabilidade que lhe foi colocada nas costas, que você muito poderia ter dito não lá atrás. Mas aquele que pôs a mão no arado, não tem mais esse jeito. Não tem mais essa solução. Porque você não vai jogar fora o teu chamado. Você vai jogar fora... A própria comunhão profunda com Deus, que diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor, não é do ministério. Bem, partindo daí, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu entendo de santidade, ou seja, um aspecto da santidade. Você está comigo aqui ou não? Sim. Então abra comigo a sua Bíblia, no livro de Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. A unção está muito forte aqui. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 4. E a gente vai trabalhar esses conceitos aqui. Ô oh, glória. Quem está comigo aqui, diga amém. amém. Quem já achou, diga amém. amém. Aleluia. O texto diz assim. Finalmente, irmãos. Nós, vos rogamos e vos exortamos ao que? ao que? no Senhor, como de nós recebestes, conta maneira, porque deveis viver, e agradar a Deus, esse é o, o tópico da mensagem, você sabe que um bom escritor, como Luciana, o Luciano, o que um bom escritor faz, que é o caso de Paulo, ele põe o um pensamento universalizante na frente, e depois ele, nos parágrafos seguintes, explica o que ele quis dizer, então o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o que eu vou escrever, tem um ponto aqui, que nós vamos tratar, que é a maneira que você vai viver, e a maneira que você vai servir a Deus, o agradando. E ele segue adiante então explicando, que efetivamente estáis fazendo, e continuais progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de que Quantas instruções vos demos da parte do Senhor? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós sabais possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador porquanto Deus nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de sarte, ou oh, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o Espírito Santo, o que nós devemos entender aqui, é que santidade, nunca foi uma contraproposta, mas sim uma proposta, o que eu quero dizer contra proposta e proposta? Porque infelizmente, muitos de nós, inclusive que já exercemos o ministério, falamos da santidade como uma resposta contrária ao mundo. Ou dizendo, o mundo faz assim, então eu não faço assim. O mundo não faz assado, então eu não faço assado. O mundo realiza aquilo outro, e eu não realize aquilo outro, ou seja... O que o mundo não faz ou deixa de fazer é a minha referência. E no padrão de santidade, não é o que o mundo faz ou o que deixa de fazer, mas é o padrão de Deus. O que Deus está querendo dizer aqui nesse texto é o seguinte: se você quer servir a Deus, se você quer ser agradável nesse serviço, há um padrão, há uma proposta, não uma contraproposta. Ou seja, você não está dizendo não ao que estão lhe oferecendo, você está dizendo sim ao que eu estou lhe oferecendo, você aceita isso? Isso muda todo o contexto, da forma como nós olhamos santidade. A santidade sempre foi proposta ao homem, mesmo antes do pecado fazer parte da existência humana. Quando Deus falou para Adão, aqui está o seu jardim. E aqui estão todas as árvores que você pode comer livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não vai comer. Ou seja, não havia pecado na existência humana. Mesmo assim havia uma proposta de santidade. Porque santidade não é só uma questão de pecar ou deixar de pecar. Santidade é uma questão de padrão divino. Santidade é uma questão de padrão divino. Isso muda muito o conceito de santidade. Isso muda muito o conceito de muitas pregações. Isso leva-nos a refletir, de que há um conceito em Deus, que tem que ser admitido em Deus e por Deus, independente de qualquer coisa que advenha disso ou que esteja te trazendo uma outra proposta. Isso muda completamente. Se nós pararmos para pensar, quando Paulo fala aqui em Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, olha, eu estou dando instruções para você, instruções essas que vêm do Senhor, não foi que nós lemos ali, não são instruções minhas, não são questões da minha denominação, não são instruções de como eu penso que as coisas devem ser, mas do Senhor, para que você viva, cumpra o chamado que Deus te deu de forma agradável. Então Deus põe um requisito ali, a santificação. Deus te chamou para isso. Você já havia parado para pensar na santificação, não como uma resposta ao pecado, mas uma resposta à proposta do padrão divino? Isso muda um pouquinho o nosso conceito. Isso muda um pouquinho a forma como nós enxergamos as coisas. Isso muda um pouquinho a nossa eclesiologia. Isso muda um pouquinho a nossa questão de vida de corpo e vida no ministério. Você observa, por exemplo, quando o apóstolo Pedro propõe a mente de Deus em relação à santidade, ele diz assim, olha, eu sou santo. Pedro escreve a respeito de Deus, Deus dizendo, eu sou santo, eu quero que você seja santo, Por quê? Porque o mundo tem feito umas besteiras enormes aí, eu não quero que você faça igual o mundo, o mundo tem feito umas bobagens absurdas, eu não quero que você ande naquele padrão, olha o mundo tem feito umas coisas horríveis aí, e eu não quero que você ande por aquilo ali, não, não é isso que Deus fala, Deus fala assim, eu quero que você seja santo, porque eu sou santo, a referência é minha, a referência não é o que os outros fazem errado. A referência é o que eu estou fazendo certo. A referência não é o que está torto. É o que está certo aqui. Não é o que está errado lá. É o que está certo aqui. Não é o que é danoso lá. É o que está certo aqui. Essa foi a proposta para Adão. Essa foi a proposta para ela. A linguagem da santidade. A linguagem da santidade. É uma linguagem de suficiência. Ou seja... Deus, você é suficiente para mim. Não tem nenhuma outra árvore que me atraia tanto, senão o ao Senhor. Não há nada lá fora que eu precise lutar para não querer, porque eu já tenho tudo em você. Não há nada lá fora que, me tente, que consiga ou tente me seduzir mais do que o Senhor já me conquistou. Essa é a mente de Deus quando Ele propõe a santidade e isso inverte a nossa postura em relação ao que eu chamo agora de contraproposta. ou seja, o mundo chega para você e diz assim, eu tenho isso para te oferecer, aí você faz uma contraproposta para o mundo dizendo: não eu já tenho, eu não preciso do que você está me oferecendo eu já estou satisfeito nele não, eu tenho um padrão aqui que vai te dar mais resultado, não, não, não preciso eu já tenho nele mas eu vou te dar um caminho que vai te dar mais resultado. Não, eu não preciso, eu já tenho nele. Você pode fazer isso assim, não, eu não preciso, porque eu já tenho nele. Agora, quando você cai em pecado, seduzido pelo mundo, o que, que você está querendo dizer? Não só que o mundo é bom, mas que Deus não é suficiente. É por isso que magoa Deus o pecado. O pecado não, não, não magoa Deus só pela súcia, o ato destrutivo causado, ninguém o pratica. Mas no sentimento que causa em Deus, de que Ele não foi suficiente para você. Por isso que a santidade proposta por Deus, não é uma resposta ao mundo, é uma resposta a Ele. Nós precisamos de um arreviamento de integridade. Não só integridade no sentido de fazer coisa errada. <risos> integridade. De recuperar. O que é certo. E o que nós já estamos trocando. Pelas mentiras do erro. Porque o que é certo. Já não está sendo mais suficiente. O que é divino. Já não está satisfazendo mais. O que é eterno. Já não rege mais o nosso ministério. Nós precisamos de algo. Mais. Aí nós encontramos um problema sério. Nessa questão de resposta. E de proposta. Vamos lá. Vem na linha de raciocínio comigo. Adão tinha pecado. Mas Deus falou para ele. Você tem que se guardar em santidade ou seja, a proposta de Deus para Adão era, eu tenho que ser suficiente para você, a minha comunhão com você tem que ser suficiente para te sustentar, o que eu te, pro, te propus como alimento tem que ser o suficiente para te saciar, o, o, a, minha, a minha esfera de limite para você não pode produzir sentimento de cerceamento, mas de proteção, era essa a proposta para Adão, mas o que, que Adão disse? Adão falou assim, não... O que, que Eva disse? Não, tem algo, que você não me deu, e que eu preciso dele, mesmo sem o Senhor me dar, eu vou atrás, porque se eu não tiver aquilo, eu não estou completo. Essa é a imagem que chega ao coração de Deus, quando você rompe com o padrão divino, quando você mexe com as estruturas do reino, e admite outras. Ou seja, você rompeu com a santidade. O padrão foi quebrado. Então pense na santidade. Não só numa questão de coisas que estão sendo feitas erradas. Pense na santidade. No padrão divino que está sendo quebrado. E no quanto a gente demonstra para Deus. Que Ele não é unicamente, exclusivamente suficientemente capaz de nos prover no ministério, a gente precisa de uma técnica, mais, a gente precisa de algo, mais. Se você observar a história bíblica, todas as pessoas que caíram da sua posição em Deus, não caíram, simplesmente porque fizeram coisas erradas caíram, porque Deus já não era mais suficiente, nós temos uma forma errada de olhar para o pecado, porque nós olhamos na questão do pecado sedutor, mas esquecemos de que a sedução, ela tem que encontrar um motivo de desejo, e é aqui que eu quero conversar um pouquinho com você, com santidade no ministério, Tiago capítulo 1 fala, que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias, pelas próprias, eu não ouvi, alguém pode repetir mais forte? Por isso que ministério não é um lugar para quem tem desejo fora de Deus. Ministério é um lugar para quem tem desejo em Deus e para Deus. Se os seus desejos não forem em Deus e para Deus, você vai construir qualquer coisa, que vai quebrar o padrão da santidade. Adão construiu isso. Que deu direito a Satanás, construir o que nós entendemos em Efésios capítulo 6, versículo 12, o sistema tenebroso. O mundo não é a criação de Deus. O mundo tenebroso é um sistema que foi criado, a parte do padrão celestial, a partir de um homem que disse, Deus você já não é mais a minha suficiência, eu preciso de algo mais, alguém que foi chamado para o ministério, para exercer autoridade e influência, mas no meio do caminho disse, Deus o que você é, e o que você faz, e a forma como você faz, não é suficiente, eu preciso de algo se você olhar por toda a história bíblica, esse sentimento da, da insuficiência de Deus em não satisfazer você é repleto de exemplos. Vamos lá? Acam. Por que, que Acan pecou? Alguém se lembra? Qual que era a ordem de Deus? Vocês vão entrar na terra, eu dei graça para vocês, vocês vão possuir a terra, só que o ouro da, de lá vai ser para quem? A prata de lá vai ser de quem? Os bens de lá vai ser para quem? O que, que Deus fala? Não vão tocar em nada nisso. Mas o que can que fala? Alguém se lembra do que ele falou? Eu vi a capa. Eu vi o ouro. E me foram desejáveis. Ei, ei, ei, ei. Olha para mim aqui. Não é por acaso que quando o apóstolo Paulo diz eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim não é à toa que quando Paulo fala, quando ele foi para o ministério, e considerou todas as coisas como refugio, para ganhar a sublimidade de Cristo, não foi por acaso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, os meus desejos não são mais meus desejos, eu desejo os desejos de Deus, a minha vontade não é mais a minha vontade, a minha vontade é sonhar e desejar a vontade de Deus, o meu querer não é mais o meu querer, o meu querer é desejar o querer de Deus, a questão é que nós precisamos de santidade no ministério, na questão de concupiscência, e é aí que Satanás entra, porque ele percebe em nós que não há uma suficiência em Deus nos satisfazendo, e a gente precisa de algo mais. O problema que nós temos fora do ministério, não está fora, mas está dentro. Tiago diz que você é atraído, e você é engodado, por sua própria, por sua própria... Posso te fazer uma pergunta? Quantos aqui foram feiticeiros? Diz amém. Essa geração aqui é uma geração que nasceu crente. Quem aqui foi idólatra? Diz amém. Oh, bastante gente. Eu vou usar só esse exemplo da idolatria aqui. Não precisa me dizer amém. Guarda no seu coração, se por acaso está nessa tentação. Mas tenho certeza que ninguém está aqui. Quantas vezes você foi tentado novamente? A voltar a adorar uma imagem. Depois que você reconheceu que, há outro, que não há outro Deus além do Senhor. Garanto que a maioria que foi idólatra nunca sofreu essa tentação. Você simplesmente recebeu o que eu chamo de revelação. Diga comigo, revelação. revelação. Fala comigo, revelação. revelação. Eu não ouvi, diga, revelação. revelação. Essa revelação te pegou tanto por dentro, que qualquer proposta de idolatria, você não precisa fazer força para dizer não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, agora eu quero que você responda publicamente. Se hoje Satanás se apresentar para você, para você se curvar diante de um ídolo e adorar o ídolo, qual força que você teria que fazer para dizer não? Vamos? Não ouvi. Porque não há concupiscência dentro de você. Aonde não há concupiscência, não tem como ter atração. Eva foi atraída pelo lado bom. Daquilo que ela não encontrava em Deus. E viu Eva que era? Boa. E viu Eva que era? Boa. Ou seja, Deus não vai me dar aquilo no tempo, na hora que eu quero. Então eu vou atrás. Ou seja, não foi respeitado um limite colocado por Deus. Esse é o maior problema. Aonde que nós caímos no ministério? Aonde nós pecamos contra a santidade no ministério? É quando é posto dentro de nós uma esfera de cobiça que Deus nunca gerou. E não é produzido pelo Espírito de Deus. Mas ou é produzido pela ganância humana ou é produzida por uma ação satânica dentro do ministério. A gente tem que tratar com isso. A gente tem que lidar com isso. Há uma declaração do apóstolo Paulo que diz, eu não trabalho fora da esfera de ação que Deus me disse. Isso tem, aqui dá uma pregação, irmão. Pensa numa pregação, que o Luciano vai pregar qualquer dia esse negócio aqui. Eu não tenho capacidade para isso, o Luciano tem. O que é trabalhar fora da esfera? É você trabalhar fora de uma economia divina. Por exemplo, você foi chamado para ser um profeta. O que você está pastoreando? Oh? Você foi chamado para ser um empresário, Por que, que você quer pastorear do púlpito? Eu vou te dizer o que, que te faz pensar isso, é a sedução do sucesso que foi imposto à igreja, ou seja, um padrão de sucesso que foi imposto, de que o padrão de Deus para sucesso foi rejeitado. Então nós estamos de mal com o nosso chamado, nós não estamos de bem com o que Deus nos falou, porque as pressões externas são mais fortes do que a voz interna de Deus. E isso gera em nós uma cobiça de querer ser igual aos outros. Isso é santidade. Não é só uma questão de adultério. Não é só uma questão de mentira. Não é só uma questão de fofoca. Santidade é você se resignar ao padrão celestial. É você se resignar à economia divina. É você se resignar à majestade do rei, que tem o reino e coordena ele suficientemente capaz. E eu tenho que acreditar nessa suficiência. Agora a questão é, há cobiças dentro de nós. Que precisam ser vencidas. E eu não estou dizendo que toda cobiça é errada mas toda cobiça, ela pode ser distorcida. Você pode começar bem, mas por alguma razão, o seu desejo no meio do caminho, foi pervertido. Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Doença não é ter desejo. O homem foi criado para ser empreendedor. A natureza do homem é realizar. E quando o homem não realiza, Principalmente no que ele foi chamado, ele se sente inútil, improdutivo. E isso gera nele insatisfação. Isso está na natureza da criação. Agora a questão é, <risos> e aqui é forte. Deus criou cada árvore segundo a sua espécie. O problema é que uma banana não está alegre em ser banana, porque ela é tortinha e amarelinha. E toda vez que vai cortar o cacho, derruba o pé. Ele prefere ser uma laranjeira. Então ele está de mal com o seu chamado, porque acha que o outro está sempre melhor do que ele. E ele não se vê numa orquestra. Ele não se vê num time. Porque ele é tão egoísta, que não consegue olhar para a majestade do governo de Deus. A sua ambição fala mais alto. Então ele está sofrendo uma, uma pressão interna, uma pressão psicológica, uma pressão espiritual, não promovida apenas por Satanás, mas Satanás tomando proveito da cobiça, como tomou proveito da Eva, como tomou proveito da Jacã, e como tomou proveito de tantos outros homens, está produzindo a opressão, que no momento que você mata a cobiça, a opressão cessa. Todos nós somos seres com desejo e nós trabalhamos por recompensa. Ah, pastor, eu não. Você é um tremendo de interesseiro. A gente só fala isso em público. Você sabe qualquer coisa, né? Você fala isso numa multidão, eles dão risada. Fala individualmente, você toma um soco na cara. Não é? Todos são clubes. Quer ver como eu vou falar com você? É interesseiro no seu relacionamento com Deus? Hum. Eu sou profeta, vou revelar você. Quem quer ir para o céu? Diga amém. Por que você aceitou Jesus? Você aceitou Jesus por causa de um desejo. Que você quer ir para o céu. Nem todo desejo é ruim. A doença é não ter desejo. Agora, vamos usar uma casa hipotética aqui? Vamos fazer uma brincadeira filosófica aqui? Podemos ou não? Vamos aqui, momentaneamente, dizer que Jesus não é o único caminho. A única verdade, a única vida. E que fosse o tal do Buda que levasse para o céu. Cuidado com os mentirosos não entram no reino, hein? Você está sendo tentado agora. Se fosse Buda. tivesse escrito na Bíblia. O Buda leva para o céu. Só o Buda salva. Só o Buda te dá a direito à eternidade com Deus. Quem que se aceitaria para ir para o céu? Então a tua paixão por Jesus não é assim tão desinteresseira desculpe em te revelar isso mas eu sou profeta mas o problema não é ter interesse Jesus também foi interesseiro a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que ele suportou a ignominia pela proposta que lhe foi oferecida quando ele viu que o sacrifício dele, iria produzir em muitos filhos, em libertação da humanidade, em glória para Deus, ele diz, é isso que eu quero, o desejo não é errado em si mesmo, o desejo é errado quando ele produz uma semente para Satanás, desestruturar o reino. Nós precisamos de santidade no ministério. E aí eu fico perguntando, eu estava conversando com o pastor Marcos Garcia. Eu falei, é interessante como a gente exige no ministério coisas que a gente deveria exigir de todo mundo. Por exemplo, não adulterar. Não é uma questão de quem é pastor ou deixa de ser pastor. Uma questão de quem é crente ou deixa de ser crente. Não mentir. Não é uma questão de quem é pastor ou deixa de ser pastor. Uma questão de quem é íntegro. Eu estava ouvindo uma reportagem esses dias, de que um, um latino foi fazer uma entrevista de emprego e perguntaram quais eram os seus skills, as suas competências, ele disse assim, eu sou honesto, o entrevistador falou assim, honestidade não é qualidade, é obrigação, só no Brasil honestidade e integridade é um valor que agrega, não, honestidade é um dever, você deve ser honesto, você deve ser íntegro, você é um ser humano, não é porque você é crente, Agora, o que se exige no ministério, não é só a integridade no sentido de não fazer coisa errada. É a integridade de ser fiel. Fiel é o que? Aquele cara que aceitou o padrão e disse: Eu não negocio ele por nada, porque nada na minha vida fala mais alto do que o que ele me deu, nada mais me contagia do que o que ele me chamou, nada é mais suficiente na minha vida do que ele. Em outras palavras, nada mais importa na minha vida senão ele e o seu propósito. Santidade é uma linguagem de suficiência em Deus, é uma linguagem de amor por Deus e só apaixonados. Olha uma santidade sem uma exigência, mas sim como uma expressão de amor a Deus. Tem nada a ver com pecado, santidade. Quando você diz não ao adultério, você não está dizendo só não à proposta do mundo. Você está dizendo assim: eu tenho algo mais suficiente em Deus. Quando você diz não à mentira, você não está apenas combatendo a mentira. Você está dizendo, eu tenho algo melhor em Deus, que é a verdade. Quando você está dizendo não às propostas seculares, de exercício do ministério, você está dizendo assim, não, porque eu tenho estratégias divinas que são muito mais poderosas do que essa. A linguagem da santidade, é uma linguagem de amor, de rendição, de quem encontrou em Deus a suficiência. E eu não preciso de nada mais. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Agora, você quer ver o seguinte? Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, ele diz assim. Não vos conformeis com este século. O que, que Paulo está dizendo? Há um sistema. Um sistema satânico. Ei, ei. Um sistema satânico. Isso vai ser bom para você, Nelson. Né? sou pirataria. Recebe aí. Recebe aí. Há um sistema satânico. Paulo está dizendo assim, não vos conforme ou seja, não tenha a forma desse sistema antes, renove a sua mente para quê? para que a renovação da mente? para encontrar em Deus a satisfação ou seja, na boa perfeita e agradável vontade de Deus essa é a proposta de Paulo se você não tem em Deus a satisfação você vai ter que procurar isso em alguém porque o homem foi criado com desejos e ele, de alguma forma, precisa ser saciado. Ele, de alguma forma, precisa ser suprido. Vamos seguir adiante aqui? Vamos usar a questão da concupiscência. Vou falar só com as mulheres. O que ilustra bem. Não é que só as mulheres fazem isso, mas... Talvez com mais frequência elas fazem Vamos usar a bolsa Louis Vuitton como exemplo. Oh, eu estou para ver uma mulher que não gosta daquilo. Tem uma outra que não gosta, sim. E fala, eu não gosto. Mas no fundo, se alguém der, ela vai aceitar. Mas eu não gosto, mas vou usar porque me deu. alguém me deu e tal. Aí ela olha para aquilo, um desejo. Uma Louis Vuitton. Eu perguntei para minha sogra. Uma mulher experimentada na vida. Por que, que mulher gosta tanto da Louis Vuitton? É a tecnologia. Eles pensaram em como as coisas encaixam ali dentro. Como cada coisa ocupa o seu lugar. E a, a gente consegue se sentir organizada usando uma bolsa Louis Vuitton. E, uau! Eles entraram no desejo mais profundo da mulher, ser organizada. Não, estou brincando. Brincadeira essa. Mas... Aí você fala, vou comprar uma, mas quando você olha o preço, uma carteirinha assim irmão, lá onde eu moro, a mais barata, é 800 dólares. Não, não é baratinho, 800 dólares, desse tamanzinho, aí 800 dólares, não cabe no bolso. A carteira cabe, mas, entendeu? Não cabe no bolso. Aí você ora, aí você ora, Deus, usa um irmão na igreja... Pai, eu vou pregar lá, na comunidade alcance, usa o marciano, oh Deus, usa, aí eu saio da comunidade alcance, sem a tal da Louis Vuitton para minha esposa, aí eu chego em casa, falei aí, matou o desejo? Não, continuo desejando, orou Deus, deu? Não, não deu, matou o desejo? Não, não matou, aí vai lá e compra uma pirata, a questão não é a pirataria, a questão é que você está dizendo o seguinte: eu não posso comprar com as minhas capacidades. Deus não me deu por sua graça, mas como eu quero, eu pago qualquer preço para ter a minha vontade satisfeita. É isso que a pirataria faz. Foi o caso, vamos devolvendo, eles queimaram os livros de feitiçaria lá na igreja. Vamos queimar as Luiz Vuitton. a Luiz Vuitton aqui. Não, é só um exemplo, gente, mas é fato. Por que você comprou a pirata? Porque você não conseguiu se resignar de que você não pode. Você não conseguiu se resignar que ninguém te deu, mas a sua vontade te falou mais alto que você quebrou leis. É isso que aconteceu com Eva, o que fez? Ela olhou para a árvore e viu que ela era boa e desejável, ela viu que Deus não ia dar, e ela encontrou alguém que poderia dá-la, isso é o princípio da quebra da santidade, quando se resignar em Deus, não te satisfaz, mas te causa dor, te causa frustração, te causa sentimento de perda e não de proteção. Santidade é muito mais do que só não deixar de fazer coisas erradas. É quando o certo já não é tão suficiente. Vamos lá. Quem está gostando dessa introdução aqui, diga amém. Então posso começar a pregar agora? Até então estava só conversando. Já que vocês concordaram com a minha conversa, vamos seguir adiante. A questão é essa, eu volto lá para Pedro 1,16. Ser de santos como eu sou? Deus não está dizendo outra coisa, senão Ele como referência. Deus ofereceu a árvore da vida, Deus ofereceu todas as demais coisas, que não foram o quê? Suficiente. Agora, a questão é, por que que o pecado entra? E por que que o pecado entrou? Eu te dei a resposta. Diga comigo, com consciência. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto de vocês, eu não estou falando para ninguém que está lá fora, não estou dizendo para ninguém em outro lugar, para você aqui dentro. Quanto de cada um de nós, inclusive eu, trabalhamos verdadeiramente, expostamente, e a, causando até vergonha para nós mesmos com relação às nossas cobiças diante de Deus porque tentação não é pecado o problema da tentação é quando você não tem fé suficiente para entender que o amor de Deus pode curar e reverter uma cobiça errada ou seja, eu tenho certeza absoluta que se Eva se resignasse em Deus dizendo, Deus me ofereceram um algo eu senti uma vontade tão grande daquilo, aquilo me chamou tanta atenção, os meus olhos se encheram tanto, eu posso confessar, eu tive desejo. E aqui nós vamos entrar numa área muito delicada, não sei com você Luciano, mas eu não sei porque que os casais entram no gabinete, quando vão dizer, eu vou divorciar, Aí você pergunta, quanto tempo está acontecendo isso? Dois anos. Falo, e você só chega agora? Depois que a coisa... Você então nesse se foca, é especialista. Nessa... Depois que quase não tem mais solução, você vem me apresentar? A questão é, nós temos muita dificuldade. Mas muita dificuldade. De entender de que quando Deus colocou fraquezas em nós, que não são pecados, são apenas fraquezas, e colocou em nós uma fome profunda de encontrar nessas fraquezas suficientes em Deus, é mais ou menos o fator da atração. Ou seja, eu tenho necessidades, mas eu tenho em quem me saciar. O problema é que a gente não faz isso. A gente vai brincando com o sentimento... Vai brincando com a cobiça, vai brincando com o veneno que está dentro, e não expõe, e não trata ele, e não lida com a situação, consequentemente vem a queda. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que parar para analisar essa questão, de quê? Deus, eu quero te pedir perdão, e aqui que entra a questão, Por que eu quero te pedir perdão? porque eu não estou encontrando suficiência em você. Eu vou contar uma experiência que eu passei. Bobinha, porque as muito fortes a gente não conta no púlpito, irmão. A gente conta só as bobeiras. Eu gosto muito de jogar tênis. A minha forma hoje não me permite ser tão bom. Mas ainda se assim, der bobeira, eu ganho. Bem, e um dia eu fui... Eu nem estou vendo a hora aqui. E um dia eu fui... Eu só estou na introdução ainda. E um dia eu fui... Jogar tênis. Eu estava numa empolgação, mas numa empolgação para jogar tênis. Eu vou ganhar, eu vou jogar aquela, aquela jogada, eu vou fazer isso. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Aí o Espírito Santo fez assim, só fez assim para mim. Hum. O Espírito Santo já fez isso para você ou não? Já? Hum. O que aconteceu, Espírito Santo? Assim, ciúmes. Você já acredita que o Espírito Santo tem ciúmes? Está escrito na Bíblia Estou com ciúmes de você Faz tempo que eu não vejo você entrar no quarto de oração assim. Faz tempo que eu não vejo você Subir no púlpito dessa forma para pregar Faz tempo que eu não estou vendo você Sabe o que eu fiz? Joguei tênis Sabe o que aconteceu comigo? Ganhei Deus não tirou a minha capacidade Mas depois que eu saí do tênis Que eu fui falar, Deus vamos jogar Vamos conversar, quer dizer Vamos conversar Deus, só assim, não quero mais esse seu joguinho Ou seja, eu queria você aquela hora Eu queria que você entendesse O que eu estava falando com você Agora que você se saciou lá Com toda essa fome a gente trata essa questão em outra hora. Não é só uma questão de certo ou errado. É uma questão de suficiência. Satisfação dele. É aqui que começa todo o erro de um homem. Deus não perde um ministro para o adultério. Deus não perde o ministro para mentira. Deus não perde o ministro porque ele roubou o dinheiro da igreja. Não, não, irmão, isso não é consequência, isso aí está lá na frente do processo. Sabe quando Deus perde o ministro? Quando ele não tem mais prazer de estar lá no quarto de oração. Quando ele não tem mais prazer doar sós com Deus. É ali que Deus começou a perder ele. Ele não perdeu ele para o pecado. Ele perdeu para a falta de prazer. Deleita-te no Senhor. Tenha prazer em Deus. Quando você não ora, quando você não jejua, quando você não tem as práticas espirituais, quando você não faz com prazer, qual é a linguagem que você está dizendo? Eu não tenho prazer, eu não tenho satisfação nisso, não me atrai, não me atrai. Bem, agora a questão que nós temos que parar para pensar é o seguinte. É que às vezes nós tratamos essa questão como somente fraqueza. Não, não é fraqueza isso. E aqui entra uma coisa que nós precisamos entender muito forte, mas extremamente forte na nossa doutrina. É que no momento que eu falo para Deus, de que Ele não é alto suficiente para me tornar satisfeito nele, e que eu preciso de algo mais, o pecado já entrou ali. A coisa ruim já está instalada ali. E isso vai se desdobrar no que você imaginar aí. Adultério, roubo, sequestro. O pastor sequestra, ovelha de outro ministério. Com convites mais rentáveis. É, essas coisas tem na igreja. E vamos adiante. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. Agora. Tem uma questão que a gente tem que parar para pensar. E o pastor Luciano falou com muita propriedade. Qual que é a nossa desculpa para a queda? Escuta o que eu vou te falar. Qual que é a nossa desculpa para a queda? Jamais é admitir que Deus não é suficiente. Jamais não é admitir que Deus, que Deus pode te suprir de todas as coisas. A gente sempre põe um problema fora. E quando o problema está, dentro. O problema está, dentro. E se está dentro, por que está que dentro? Estou perguntando para você, é né? para ninguém não, para você, por que está que aí dentro? Porque esses últimos 20 anos ele está aí dentro ainda. Porque esses últimos 15 anos de ministério ele está aí dentro ainda. Porque esses últimos 30 anos de ministério esse desejo está aí dentro ainda. E você está chamando isso de fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é pecado. Ele está aí dentro, por uma única razão. E o texto fala, em, Filipe, em Tessalonicenses capítulo 4. Pois que Paulo fala tudo sobre. Você quer servir a Deus a um padrão de santidade. Você quer agradar a Deus a um padrão de santidade. Porque o chamado de Deus é um serviço que o agrada no padrão da santidade. Aí ele diz assim, olha você não precisa de nada daquilo, porque você tem a sua suficiência em Deus, mas ele termina dizendo, a quem vos deu o Espírito Santo, é aqui que é a linguagem, mais severa, que você vai ouvir agora para a sua vida, o que, que eu quero dizer sobre suficiência? Jesus quando ele cumpriu o seu ministério, ele entregou para o Espírito Santo, essa capacidade de nós entendermos Jesus, essa capacidade de nós compreendermos a sua doutrina. Essa capacidade de nós entendermos aquilo que está no coração dele. É do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo. É nos convencer que em Cristo que é a árvore da vida. Em Cristo que é a proposta de Deus. Em Cristo nós temos toda a suficiência. E quando você não encontra a suficiência em Cristo, mas em qualquer Outro prazer, sabe o que você está querendo dizer? Espírito Santo, você está sendo incompetente de me convencer a respeito de que Jesus realmente é autossuficiente e pode suprir toda a minha necessidade. Isso demonstra o quê? Que você está transferindo uma culpa e dizendo coisas que não são verdades, porque o problema é o contrário. O problema é que você não está em comunhão mais com o Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo já não pode mais te convencer da verdade. O Espírito Santo não pode mais te convencer do padrão que foi perdido. O Espírito Santo já não pode mais te convencer... De quanto você está distante daquilo que Deus propôs. O Espírito Santo já não pode mais promover paixão no coração. E aí eu começo a ouvir algumas pregações que me assustam. Dizendo, não, a gente tem que voltar para a Bíblia. E eu concordo, a gente tem que voltar para a Bíblia. Porque sem Bíblia nós não vamos ser nada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você não pode pode revelar-se e ser revelado conhecer e se expor diante da verdade da Bíblia que ela se torne transformadora na sua vida sem o fogo do Espírito Santo, é Ele quem te convence da verdade, senão você só vai ler um livro e aquilo vai ser só mais uma leitura, mas o Espírito Santo não vai te, poder te convencer de que aquele é o padrão, aí outros dizem, então eu tenho que ir para a oração, porque na oração porque na oração, querida, eu vou te dizer uma coisa você só ora, se o Espírito Santo estiver trabalhando na sua vida e te empurrar para o ambiente de oração ah, mas eu tenho que andar em amor porque andar em amor é a linguagem de Deus eu concordo, mas você nunca vai amar suficientemente se o Espírito Santo não for derramado no seu coração então quando eu estou dizendo Deus não é suficiente e eu preciso de algo mais que Deus não pode suprir as minhas necessidades e eu preciso de algo mais eu estou também dizendo eu interrompi o meu relacionamento com o Espírito Santo E se você fez isso... Acabou. Porque ele é o único que te vincula... Com a verdade da palavra. Com o padrão das escrituras. não, A gente vai cair... Vou até fechar para você acreditar que está acabando. Como diz o Luciano. não, A gente começa no que... Eu digo que é o mal da nossa atualidade. Está muito difícil... De definir o que é padrão de Deus... Porque o padrão de Deus já não está mais sendo aferido em Deus Está sendo aferido no que eu penso Com ministro No que eu penso como igreja No que eu penso, com ministério Não mais o que Deus pensa sobre ministro Não mais o que Deus pensa sobre igreja Não mais o que Deus pensa sobre ministério E o papel de promover isso no reino é de quem? Do Espírito Santo Então quando eu vejo alguém Falando que não tem nada é algum tipo de pecado, que a Bíblia fala por exemplo, que essa pessoa que pratica tal pecado, vai para o inferno eu só posso fazer uma leitura esse ministro interrompeu o relacionamento com o Espírito Santo que não consegue mais convencê-lo da verdade de Deus, ou seja, a verdade de Deus já não é mais verdade para ele o conceito de Deus já não é mais um conceito para ele, o fundamento de Deus já não é um fundamento para ele, então ele não tem mais em Deus satisfação ele encontra essa satisfação em si mesmo Porque o Espírito Santo não tem ministério pessoal. Eu quero que você me fale o ministério pessoal do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é te levar para o ministério de Cristo. E se Ele não pode fazer isso, Ele não vai poder fazer mais nada. E se Cristo não for suficiente para você? E se a doutrina de Cristo não for suficiente para você? E se o padrão de Cristo não for suficiente para você? O Espírito Santo não pode fazer mais nada porque foi dado ao homem o desejo de desejar o desejo da vontade, o desejo do querer e a minha pergunta é qual é o teu desejo? O que, que você deseja? O que está no teu coração aí? O que que está no teu coração, ministro? São os padrões do reino, ou o que você pensa? São os padrões de sucesso humano, secular, que foi imposto à igreja, que você tem entendido com proposta de Deus... O reino de Deus, os valores das Escrituras O que está dentro do teu coração Qual é a tua concupiscência, qual o teu desejo Será que o Espírito Santo pode pegar esse desejo E te levar para Cristo e dizer assim Eu encontrei alguém que pode ser o nosso cooperador aqui Jesus Eu encontrei alguém aqui que pode ser o teu embaixador aqui Eu encontrei alguém aqui que deseja o que a gente deseja E que sonha o que a gente sonha E que tem vontade de fazer o que a gente tem vontade de fazer Meu irmão, nós temos que produzir esse sentimento no Espírito Santo e eu penso que esse deveria ser o papel de um ministro ou seja encontrei alguém que o reino é suficiente para ele agora o Espírito Santo vai te habilitar o Espírito Santo vai te capacitar o Espírito Santo vai te instruir para fazer o que? estabelecer o reino de Jesus agora eu te pergunto qual é o teu desejo? a igreja não é tua? Você não pode fazer o que você acha que você quer da igreja. O ministério não é teu. Você não pode fazer o que você quer do ministério. O chamado não é teu. No sentido que você tem o próprio governo dele. O máximo que o ministério é teu, é a responsabilidade de se sujeitar ao padrão de Deus. Agora eu te pergunto. Ah, pastor, eu não estou nesse nível de sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que você está dizendo para mim? Eu interrompi o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu fico pensando, Eu vou terminar com isso aqui. O que, que nos encoraja, pastor de Luiz, o que que nos encoraja? É o sucesso ou o propósito? Eu vou terminar com isso. O que leva um homem como Jonas? Que ganhou, pastor Sóstenes uma cidade inteira para Jesus. E depois sentar debaixo de uma boboreira e querer morrer. Você não sabe? Eu sei, eu vou te falar. Porque Jonas lutou o tempo inteiro com a sua própria vontade na obediência de executar a vontade de Deus. E quando ele viu que o povo não morreu, e que o povo não foi destruído, e que o povo não foi punido como merecia, Jonas ficou indignado com a misericórdia de Deus. Esse foi o grande problema de Jonas. O que levou um homem como Elias, que enfrentou um sistema severo da sua época, com os profetas de Baal e de Azera. E depois de ter destruído aquele sistema quase indestrutível, ele pede a morte. Porque ele estava focado nele. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. O que eu fico pensando, que muito da nossa frustração ministerial, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E nada a ver com a acusação satânica. Tem a ver porque os seus sonhos secretos no ministério não estão sendo satisfeitos. Não está sendo como você queria que fosse. Não está sendo. Ou seja, o que Deus quer não é suficiente para você, tem que ser do seu jeito. Tem que ser da sua forma, tem que ser no seu padrão, ou seja, o padrão de Deus não te satisfaz. O que Deus escolheu para a tua esfera de atuação não te satisfaz. Por quê? Porque eu tenho a comparação, porque eu tenho a, a, a pressão da igreja da minha época, porque eu tenho um padrão mundano que entrou na igreja e que causa em nós opressões <risos> angustiantes. Eu vou te falar uma quase heresia aqui. Conhece essa passagem, quase heresia? Porque quando eu for chegar lá, eu volto, porque eu tenho temor. Quem crê que Jesus foi um dos maiores líderes que a história já presenciou? Diga amém. Eu quero ver se você se satisfaria com a liderança que Jesus teve. Depois de tantos milagres. De tanta operação de poder. De tantas realizações. Uma igreja de 120 membros. E com os agregados 500. Estou <risos> chorando no púlpito. Estou chorando no altar. Cadê o arrependimento? Não. Não é arrependimento o cara está chorando no altar. Está chorando de angústia pessoal. Porque se sente um fracassado. Porque a coisa não está acontecendo como ele gostaria. Ou seja, o padrão de Deus não é suficiente. Hã? Jesus foi um líder excepcional Quantos queriam cuidar de 12 discípulos Que no final da carreira Um se matou Onze se desviaram Ei Por que você está me olhando com essa cara? Eu estou abrindo o um jogo para você aqui, irmão Conhece? O Mr. M das mágicas é fato. Você se sentiria bem sucedido? As pressões de um sucesso humano causam em você mais dores do que você possa imaginar e que Deus não propôs para você. No dia que você se resignar com o seu chamado, você se alegrar com o que Deus te chamou e entender que você faz parte de um todo, não só individualmente, você para de sofrer, meu filho. Eu só sou só aquela flauta na orquestra. Pim! Você queria ser? Mas faz parte da sinfonia. Mas você não quer ser, você quer ser o violino que senta à direita ali. É o que afina, o diapasão da orquestra. Porque é o que é o sucesso que você quer. Irmão, eu não vou entrar muito profundo nisso, vou ficar só na introdução. Mas o que, que você está dizendo com tudo isso? Vamos lá. E aonde eu quero chegar? Se você olhar o ministério humano de Jesus, foi um fracasso. Edita essa parte, me torne um herege. Não, por favor. Põe tudo na internet, se for colocar. Agora, você tem que olhar a leitura celestial. Na plaforgia Xipra façando dedicando robe a face as tequeias. Eu estou me resignando não naquilo que os homens me aprovam Eu estou me resignando não naquilo que os homens me aplaudem Eu estou me resignando e me satisfazendo Em um plano maior do que eu mesmo Em algo que é maior do que a minha própria vida algo que é maior do que as minhas atividades Ou seja, eu estou indo para a cruz Eu estou pagando um preço que se eu não pagar Aquele que pode fazer o que eu não pude fazer Aquele que pode realizar o que eu não pude realizar Aquele que pode através do pecado que eu deixei fazer, vai fazer Ou seja, se eu não pagar esse preço O Espírito Santo não vem Jesus se resignou Ao ministério do Espírito Santo E eu vou te explicar isso Se Jesus falhasse O pai não poderia ter filhos Mas se o Espírito Santo falhasse, o sacrifício de Jesus não teria valor para a humanidade, só para Deus. Porque é o Espírito Santo que pega aquele sacrifício e torna ele verdadeiro no teu coração. No teu coração, no teu coração, no coração da igreja, no coração da cidade. É Ele, agora Ele pode fazer por alguém que não amou a sua própria vida, ele pode fazer por alguém que sendo Deus usou ou ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se tornou obediente a um propósito que foi maior do que sua própria vontade, quando ele disse Deus, eu tenho algo dentro de mim que está me tentando, eu quero fugir dessa cruz eu não posso, eu não quero, eu não tenho forças humanas para isso, você pode me tirar desse momento, eu costumo dizer que Deus respondeu com silêncio e Jesus entendeu não, então tá bom, não Seja feita a minha vontade Eu sei que a tua vontade É maior do que a minha Eu vou me resignar a isso O que você está fazendo parece que não tem sentido O que você está realizando parece que não tem um propósito Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa O que você está fazendo tem um peso eterno E que talvez você vai entender na glória Você vai entender numa dimensão que aqui não entenda Se resignem em Deus Deixa Ele cuidar Há um Espírito Santo que sabe rejeitar isso ao é espírito santo que sabe te conduzir você tem que permitir ele trabalhar tudo que jesus propôs para os líderes só foi possível depois que o espírito santo veio sobre eles aí tudo que jesus plantou tudo que jesus ensinou tudo que jesus instruiu tudo que Jesus edificou naqueles homens, se tornaram poderosos. E eu termino dizendo, você precisa restaurar a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque essa sua insatisfação, só está dizendo uma coisa, eu rompi isso. Eu rompi a minha intimidade com o Espírito Santo. Eu não consigo mais ser convencido por ele eu não consigo mais ser sustentado por Ele, eu não consigo mais ser consolado por Ele, eu não consigo mais é tempo de você restaurar, e hoje é o dia, essa é a hora essa é a hora de você realmente entender isso, eu estou te convidando a você nesse exato momento a fazer algo que diga, que indica eu quero em Deus isso eu quero em Deus isso, eu quero restaurar isso em Deus, se você quer, eu fique em pé no seu lugar, faça alguma coisa, e comece a ser Espírito Santo eu entendi essa linguagem a linguagem da suficiência, a linguagem de que, se eu quero responder ao padrão, eu preciso, ter um, eu preciso ter um relacionamento em Deus, eu preciso ter um relacionamento no Espírito Santo eu preciso ter um relacionamento, eu não sei se você quer sair do seu lugar e vir aqui na frente, se você quer aí mesmo no seu lugar se ajoelhar ou ficar sentado, eu não sei mas eu queria que você de alguma forma, não ao meu apelo, mas à convicção, de que o Espírito Santo está produzindo algo aqui produzindo em nós uma santidade, que é muito mais do que só deixar de fazer coisa errada mas se apaixonar pelo certo para se apaixonar pelo padrão celestial, se apaixonar pela questão divina e principalmente encontrar em Jesus pelo Espírito Santo uma satisfação profunda profunda profunda Profunda, profunda, profunda. Os homens não adulteram porque só adultério é gostoso, eles adulteram porque o amor por Jesus esfriou. As pessoas não vão correr para outros padrões porque são melhores, simplesmente porque o padrão de Deus já não é mais suficiente. Eu tenho temor por nossa geração eu tenho temor por nossa geração nossa geração está trocando ouro pelo bronze, a nossa geração em nome de uma novidade não está fazendo nada novo e sem erros antigos nós precisamos de profetas que acordem e digam, nós precisamos voltar ao padrão de Deus, nós precisamos voltar ao padrão celestial no ministério nós precisamos voltar ao padrão de eclesia, nós precisamos voltar ao padrão de santidade, ao padrão que Deus exige para cada um de nós que aceitamos o ministério se você puder colocar as mãos sobre o ombro de alguém que está ao seu lado, eu gostaria muito que você fizesse algo essa noite, encorajando ele, dizendo, meu irmão... Irmão, o seu chamado é maior do que você mesmo É maior do que esse, esse aparente momento de fracasso Esse aparente momento de sofrimento Esse aparente sentimento de insucesso Há algo de Deus sendo construído através da sua vida Vamos, diga Você não precisa se vender ao barato Você não precisa trocar o seu ouro por bronze Você não precisa trocar o padrão de Deus Volte para o padrão Volte para o padrão E se você você já está nele Eu estou aqui te encorajando O Deus fiel O Deus fiel O Deus fiel O Deus fiel O Deus fiel está vendo O Deus fiel está vendo Pode ministrar ao Senhor O Deus fiel está vindo oh. Paixão por Jesus você não tem que se apaixonar pelo teu ministério. Você tem que se apaixonar por Jesus. Quando Pedro ouviu o seu chamado, era uma resposta de amor a Jesus. Você me ama Pedro. Você me ama mesmo Pedro. Então por favor, cuida das minhas ovelhas. Você não ama o seu ministério. Você ama Jesus que te deu um privilégio de servir a Ele, que te deu um privilégio de fazer algo na terra que Ele queria fazer, mas Ele te deu esse direito e esse privilégio, ame isso, ame isso, ame isso mais do que qualquer coisa, ame a Jesus, ame a Jesus mais do que o sucesso, ame a Jesus mais do que os resultados, ame Jesus mais do que qualquer coisa, e somente o Espírito Santo pode produzir esse amor somente o Espírito Santo pode reavivar essa chama dentro de você você pode orar você que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, ore em línguas, ore em línguas deixa o Espírito Santo levantar um clamor pela igreja deixa o Espírito Santo levantar um clamor pela liderança paixão por Jesus paixão por Jesus paixão por Jesus paixão por Jesus, paixão por Jesus. Seu ministério não é um negócio O seu ministério é um propósito eterno O seu ministério não é um business O seu ministério é uma realização de um propósito eterno Alguém pode clamar alguém pode clamar para um reavivamento de amor uma paixão por jesus uma paixão por jesus uma paixão por jesus uma paixão por jesus volte a se apaixonar por Ele, volte a arder de amor por Jesus, que as suas crises no ministério acabam, volte a se apaixonar por Ele, que os problemas se diminuem, volte a se apaixonar por Ele, que o ministério fica mais fácil, fica menos pesado, oh, meu Deus, meu Deus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus... Paixão por Jesus. Oh! Oh Jesus! O rebia baba cheken do rebia baba cheken de recores. Cheken de repevia setequelebian revoyes. Espírito Santo, produza isso em nós. Espírito Santo, produza o amor por Jesus que nos constranja. Onde nada fica tão difícil onde nada fica tão pesado, onde algo não fica nada tão, tão, tão irrealizável, oh Senhor, paixão por, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, alguém pode levantar as mãos e começar a expressar o seu amor por Jesus, diga eu estou no ministério por paixão por Jesus, por paixão a Ele, por paixão a Ele, meu ministério não é o um negócio de sucesso, meu negócio é a obediência, o meu sucesso é obedecer a batuta do Maestro, o meu sucesso é estar numa cadeia de obediência, o meu sucesso é saber que eu estou somando com os céus na terra, escute bem o que eu vou dizer para você, e eu vou terminar com isso. Quando a tua igreja não quer mais se movimentar. Quando o seu rebanho não quiser mais fazer. Quando os seus obreiros estiverem desanimados. Não fique procurando simplesmente novas estratégias. Não fique tentando reinventar um método que funcione. O dia que eu descobri isso. Isso mudou meu ministério, minha vida. Leve eles a amarem a Jesus. Que o resta. Tudo vai ser mais fácil quando o ministério estiver pesado para você. Espera um minutinho, você vai aplaudir já. Só um minutinho. Quando parece que está tudo muito difícil, quando parece que o sucesso esperado não está realizando o desejo de realização dentro de você, pare de buscar novidade. O problema não está na novidade, o problema não está só na estratégia, ela é importante. Olhe para dentro. Ou seja, o amor por Jesus está se esfriando. E eu vou encerrar. E você pode aplaudir.